Olá Bombardeiros, sejam bem-vindos a este canal hiper-mega-legal. Joga seu celular da ponte mais próxima para ajudar fortemente no like. Quem é mito vai se inscrever no canal para não perder mais vídeos. Um salve feioso para... Jared Rios, Luster of Killer, Holly26, Platytan BF, Ernesto Lopes, Bombardeiro Akai, Kaizen, Krauser EVZ, e um hiper-mega-salve fodástico para meu primo e irmão, Thiago Barros. Bom, agora vou ali pegar minhas luvas para fazer um show. <risos> uh, é hora do show, vou pegar minhas luvas para essa guerra. Hum.